Fala rapaziada, é, calma que ainda o The Sims 4 não chegou, mas a EA, junto com a Odin aí, é, soltaram um aperitivo Que é o demo de como criar um sim, vocês já viram aí a abertura um, um pouquinho e vamos aqui de primeira impressão mesmo não, não olhei nada aqui ainda, vamos conhecer junto com vocês aqui Vamos lá Bem, minha intenção não é me desenhar, né? Então a gente pode fazer alguma brincadeira aqui. Vamos ver as opções. Sexo, tamanho, ainda não está disponível. Só tem disponível esse tamanho aqui mesmo agora. É... Clara, constridente, calorosa. Estilo de andar. Pra... Ih, <risos> rapaz, <dá. risos> Que isso? Meio suspeito esse rapaz. Já sei. O nome desse rapaz aqui vai ser... Felipe Bonome. Meu amigo e sócio aí no Força Nerd. Vamos fazer uma brincadeirinha com ele aqui. Ver se... Qual será o andado, Felipe Bonome? Acho que esse aqui tá bem. Ele vamos lá. Vamos começar aqui pelo rosto. O que é que a gente tem aqui? Cor da pele, que é tipo já predefinida, né? Formato do rosto. Eu acho que esse aqui combina com o bonome. Agora eu vou só clarear ele mais um pouquinho. É, acho que o bom nome é isso aqui Cabelinhos Vamos ver o que, é que a gente tem aqui de cabelinho, cabelinho, cabelinho. Vamos mostrando aqui pro pessoal Isso aqui Isso aqui, rapaz, isso aqui tá cara né? Eu vou mostrar aqui pro pessoal Antes os outros, mas Cabelo vai ser aquele ali Até que tem uma Sem contar a personalização né? Até que tem uma quantidade legal Mas vamos voltar aqui Eu, eu passei esse aqui cara esse aqui é formal blá, blá, blá. não isso aí mesmo é barba é... vamos dar uma olhadinha vou colocar a foto do bom aqui pra gente pera aí é olhando bem aqui acho que esse cabelo não vai ser legal vamos voltar aqui no cabelo Bom nome, agora mudou o estilo. Tá usando meio que um cabelinho de lado. Vamos tirar essa barba aqui. O rapaz é zerado. Vamos botar aqui. Brinquinho não, o cara usa um óculos. esse aqui. Maquiagem é sacanagem, mas vamos ver aqui o que, é que a gente tem de opção aqui e eu, hein? Fazer isso com o Bonome não Opa, tirei aqui sem querer e, boné o Bonome não usa Barba tá zerado Cortezinho de cabelo, ah, tem uma coisa acho que o, o mais, é... A maior variedade aqui de coisa por enquanto tá sendo o cabelo Esse aí mesmo o rosto, papapá rosto aqui, acho que é Acho que aqui já foi Tchan Aleatório não Vamos voltar Tchananã o bonão é magrinho mesmo Essa roupinha aqui também tá meio... meio estranha, né, cara É secão mesmo Secão, rapaz Secão, não queira ser forte, não Tchan Amigo, abrigo quentinho, que é isso aqui? É visual de estilo Que é isso, cara Meu Deus do céu Fazer isso com bom nome não, né véio? Que isso, cara Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui na o nome é estilo camisa polo, calçadinhos. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Aqui, camisa polo. Cadê a cor aqui? A cor... Ah, aqui a gente tem que... Vamos botar a camisa polo aqui. E a calça. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Calçadinhos aqui. Aqui, calçadinhos. Mas calçadinhos tem que ser da clara pro cara. para ficar... É, sapato vamos botar um tênisão aí cara não sei o que é que ele usa não mas vamos botar um sapatinho aqui é, nível físico do boname é bem, é bem sequinho que viado então magro também não vamos engordar um pouquinho aqui Vamos ver aqui o que, é que a gente tem mais, pessoal. Dá voltinha, bom Tcharam. É, pessoal, isso aí. Esse é o nosso amigo. E aqui a gente tem o que? Escolher a inspiração. Criativa. Conhecimento. CDF, nerd, lógico, cérebro nerd. É, isso aí. Força nerd neles. É, escolher traço, ativo, alegre, cabeça quente, cara criativo, né? Então vamos jogar aqui, aí, pá. Sortuno, que é isso, cara? Este sim tem ficar triste, tipo, é, o Fiburon é Forever Alone, né? Então vamos botar aqui, é, não sei, brincalhão, definitivamente não... É, acho que eu vou botar o genial aqui né? mente aí pro cara Então tá aí pessoal O Felipe Bonomi Tá construído Eu achei, sinceramente, esperava mais Eu, eu acho que aqui o rosto Eu não mexi tanto quanto podia, né Eu vou é... então aqui a gente pode mexer em tudo Eu não mexi em olho, não mexi em nada Então pera... vamos ver aqui tchê, tchê, tchê. Olho Não, não óculos como é que eu faço isso? Sobrancelha. É, eu não tinha mexido muito nessa parte do, da personalização aqui. Ó, sobrancelha, boca. O bonome é tipo smile né? Então, será que tem alguma coisa aqui smile Uma linha reta com a curva embaixo. <risos> bonome vai é me esculhambar depois desse gameplay, mas tá valendo. Tudo pelo Força Nerd. Caraca. Não é bem. Pela coisa que é bem uma. Isso aqui. Esse negócio de ficar clicando, eu não gostei muito. Eu acho que se a gente pudesse. Parece alguma opção aqui. Na hora que você clicasse o rosto, sai submenu. Aqui, ó, modo edição detalhe Até ficou legal. Ele puxou aqui o. Nariz Do bom nome é Troncho Acho que tá mais pra esse aqui mesmo, cara As orelhas só tem três tipos Essa, essa <risos> Ué, cadê que tava? Não, cadê a pô? Cadê a que tava, cara? <risos> Mas essa aqui tá massa <risos> Ai, ai, chocou Cadê? Vamos esticar aqui essa Ah, rapaz, aqui você estica E tal, eu acho que aí tá legal Só o olho Que quando eu clico aqui, ele vai pro óculos Eu vou ter que colocar Tem ter que tirar o óculos Pra mexer nos olhos aqui O olho do meu nome é curvado Pra baixo no caso, não, não... E é preto. Ah, tá se achando... E bodega de olho... Ah, olho tem uma cacetada aqui, a japinha... Vou botar o um japinha do orelhão... que é isso? Parece uma T É isso aqui é, Então é a Sobrancelha é isso aí, olho, nariz, boca, orelha, cabelo, é E aí você tem esse diferencial que Aqui a gente pode... Ah, ele só larga não é isso Eu Queria puxar, deslocar um pouquinho esse nariz aqui Mas não vai dar não Eu tenho como é, Puxar aqui um pouquinho as coisas Puxa a orelha, puxa o cabelo, não deve ter como mexer nada, não. É, eu, sinceramente, pela propaganda feita, eu esperava mais um pouquinho, mas... Não deixa de ser legal, né? Deu pra fazer um... Oh, esqueci o óculos, o nome. Foi mal, o nome, ficar... Deixar o bonome do, nome, do nome ceguinho, quase que não sai. Vamos botar uma cor melhor nesse óculos aqui, que esse óculos tá muito... Uma coisa que passa despercebida, acho que é essa aqui mesmo. Então ah, tá aí pessoal, não dá pra ficar muito igual, mas... É a nossa versão aí do nosso colega Felipe Bonomi. Como sempre, vamos deixar uma metazinha aí, se esse vídeo bater 50 views, a gente vai fazer aí uma, uma brincadeira agora, vamos fazer alguma bizarrice, vamos fazer um já porelhudo, é, ou então a gente pode fazer até o Jambaldai aí, né? Se vocês tiverem algum pedido para a gente desenha, tentar desenhar alguém, Deixem aí e a gente vai tentar atender A princípio isso aqui foi só uma experiência para mostrar a vocês Quem quiser pode testar, é só se cadastrar na origem aí e baixar o demo do criador de Sims E tamo aí, funcionários de leves, pessoal, até a próxima